Todo ser humano se esforça para ter significado. Mas, as pessoas sempre erram se não percebem que todo o seu significado deve consistir em sua contribuição para a vida dos outros. É mais fácil lutar pelos próprios princípios do que viver de acordo com eles. As únicas pessoas normais são aquelas que você não conhece muito bem. Uma regra simples para lidar com aqueles com quem é difícil se dar bem é lembrar que essa pessoa está se esforçando para afirmar sua superioridade, e você deve lidar com ele desse ponto de vista. Você pode ser curado em 14 dias se seguir esta prescrição. Tente pensar todos os dias como você pode agradar alguém. Os significados não são determinados pelas situações mas nós nos determinamos pelos significados que damos às situações. A sensibilidade exagerada é uma expressão do sentimento de inferioridade. A vida é o mesmo que aprender a nadar. Não tenha medo de errar, pois não há outra maneira de aprender a viver. Quanto maior o sentimento de inferioridade experimentado, mais poderosa é a ânsia de conquista e mais violenta a agitação emocional. É bem sabido que quem não confia em si mesmo nunca confia nos outros. Homens de gênio são admirados, homens de riqueza são invejados, homens de poder são temidos, mas somente homens de caráter são confiáveis. O homem sabe muito mais do que compreende. Poder. O objetivo da alma humana é a conquista, a perfeição, a segurança, a superioridade. Siga seu coração, mas leve seu cérebro com você. O indivíduo autoconfiante sempre esquece que seu eu seria protegido melhor e automaticamente quanto mais ele se preparasse para o bem-estar da humanidade e que a esse respeito não há limites para ele. É muito óbvio que não somos influenciados por fatos, mas por nossa interpretação dos fatos. Confie apenas no movimento. A vida acontece no nível dos eventos, não das palavras. Movimento de confiança. O principal perigo na vida é que você pode tomar muitas precauções. Aprendemos na amizade a olhar com os olhos de outra pessoa, a ouvir com os ouvidos e a sentir com o coração. A morte é realmente uma grande bênção para a humanidade, sem ela não poderia haver progresso real. As pessoas que vivessem para sempre não só atrapalhariam e desencorajariam os jovens, mas também lhes faltaria estímulo suficiente para serem criativos. Se alguém está sempre em sua mente, isso significa que você dá a ele muito de sua energia. As únicas realizações dignas do homem são aquelas que são socialmente úteis. A verdade é muitas vezes uma terrível arma de agressão. É possível mentir, e até matar, com a verdade. Para todos aqueles que trilham o caminho da cooperação humana, a guerra deve parecer repugnante e desumana. A história distorcida se orgulha de glória bélica e seduz as almas dos meninos para buscar a felicidade mística no derramamento de sangue nas batalhas.